Quais são os motivos que eu tenho e acredito sobre esse aumento do preço dos imóveis, o que está acontecendo e eu acredito que vai aumentar muito ainda aqui no Brasil. pessoal, tudo bem? Márcio Guimarães mais uma vez aqui com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Você que está entrando aqui pela primeira vez, fique à vontade. Eu sou o corretor de imóveis, eu sou empreendedor, sou especialista em ajudar as pessoas a comprar o seu imóvel, ser aprovado no financiamento. Você está convidado a participar, a dar a sua opinião, porque aqui nós somos muito democráticos. Sempre quando eu converso com, com alguns incorporadores, né, ou leio informações, ou escuto a algum debate sobre informações sobre o mercado imobiliário um ponto muito importante e você vai saber se você sair daí for lá na loja de material de construção é que o valor do aço aumentou o valor da pedra aumentou do cimento Compra de elevador os valores aumentaram e isso faz com que o custo de obra esteja maior. Ou seja, o custo de obra para fazer um imóvel, ele hoje em 2021 ele é maior do que era em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. O que que acontece? automaticamente, todos os lançamentos são feitos desde 2020 2021, vão ser, estão em construção, o valor para que seja entregue em 2022, 2023, 2024, 2025 vão ser maiores. Por isso que o mercado imobiliário, eu sempre gosto de refletir, ele é cíclico. Esse é o primeiro ponto que eu acredito e certeza, isso é fato, que o valor dos imóveis estão subindo e vai subir ainda mais. O segundo ponto Ponto que eu acredito que o, o, que o valor do imóvel vai subir é porque eu trabalho com clientes que estão vendendo terrenos, correto? Eu não só tenho a minha opinião, eu converso com você que está vendendo terreno. O que, que acontece? Você quando vai vender um terreno, hoje você fala assim para mim, "Mas eu quero vender meu terreno ele vale um milhão. Mas espera aí, um milhão não dá, não tem como viabilizar aqui e tal. Não, eu quero um milhão, porque o meu vizinho aqui vendeu a, a 500 mil, a 600 mil, aqui há 4, 5 anos atrás, e a empresa veio aqui, construiu e faturou um monte em cima dele. E hoje eu não quero por menos de mil, por menos de um milhão. É, o custo do valor do terreno está mais alto. E tem mais um detalhe, as pessoas que estão vendendo terreno, antigamente vendiam fazendo uma permuta, né? Pegava o terreno, o que é permuta para as pessoas que não conhecem? Eu vou vender para você, só que você não quer me pagar os 600 mil reais. Você fala assim, ó, eu vou te dar 300 mil e 300 mil eu vou te dar três casas de 100 mil que eu vou construir no teu terreno, beleza? Beleza, só que obviamente para o construtor, você que vai construir, teve um custo de obra diferente, você construiu essas casas não por 300 você construiu por 200, então na verdade você comprou esse terreno por 500, não 600. Entendeu? Então, para o construtor, fazer a permuta era muito melhor. E os proprietários de terreno perceberam isso, obviamente. Então, eles querem o que? Um valor fechado. Ele escolhe hoje para quem, im... quem ele quer vender o terreno. Vem a construtora tal, ele não quer. Vem a construtora Y, ele não quer. Ele quer a construtora Z, porque aquela tem condições de pagar mais, porque ele acredita que ali vai vender pela base do que está sendo vendido na região. Entenderam? Então, custo de obra está alto, custo do terreno está alto. O que, que você acha que vai acontecer com o valor do imóvel que você está comprando o é no Brasil? Me diz você aí... Você está procurando imóvel, né? está olhando aí todas as opções, escreve aqui embaixo para mim. Você já percebeu que o valor dos imóveis já aumentou? Se você acredita que aumentou, escreve lá para mim, Guimarães, eu acredito que realmente estou vendo na prática que os imóveis estão aumentando. Ou escreve lá para mim, ó, não, não está aumentando aqui na minha região, o imóvel está caindo para que o vídeo não seja uma opinião e um ponto de vista apenas meu, e seja a opinião de vocês também, que estão assistindo, para que outras pessoas não acham que eu estou aqui para falar somente aquilo que eu penso e estou dando desculpa para que você possa comprar imóvel. Eu nem sei onde você está vendo. A partir quando você escrever lá, para mim, ó, aqui no, na minha região, coloca o nome da sua região aqui, em Caruaru, aqui em Curitiba, aqui no Rio de Janeiro, aqui na cidade e tal, o valor está subindo, para que as pessoas possam saber. Isso é importante essa, a gente participar. Tá bom? Primeiro, terreno... É, a custo de obra é segundo o terreno. Qual que é a terceira, minha meu terceiro ponto que eu acredito que os imóveis vão subir? Bom, juros baixos, né? Juros baixo, o que, que acontece quando você tem os um juros baixos? Muitas pessoas procuram o financiamento para comprar o imóvel. Não só as pessoas que procuram o financiamento para comprar o imóvel, que precisam comprar o imóvel porque está mais baixo, né? A renda dela está ali, ela consegue comprar. Porque as pessoas também que queriam fazer investimento, onde a taxa de juros estava a 15, alguns anos atrás, ela falava, não vou pôr meu dinheiro aqui, a, a, a, hoje a 2% com a taxa SELIC. Então, acho que eu vou realizar o meu sonho, vou comprar um imóvel para o meu filho, e essas pessoas também estão comprando imóvel. Terceira pessoa, grupo de pessoas que estão comprando imóvel, são aquelas que já tinham dinheiro investido, eu já falei isso aqui em alguns vídeos meus, já tinham dinheiro investido a 15%, a 14%, a 13%, e hoje está a 2%. O que, que acontece? Muito baixo. Então, ao invés dela deixar o dinheiro que tá valendo menor, ela prefere comprar um imóvel porque vai ter uma valorização. Ela consegue pesquisar alguns imóveis de um estoque remanescente para poder comprar. Esta é a minha visão, tá bom? Então, o terceiro ponto que eu acredito que os imóveis vão subir é porque a demanda de 2019 e 2020 para cá aumentou. No início de 2020 eu falei sobre isso e algumas pessoas me criticaram, dizendo que, que nada, vai cair, pandemia tá aí. Tá aí, ó. Demanda aumentando muitas pessoas estão procurando. Só me responde uma coisa. Se você é uma pessoa que vende um, um, um relógio, vamos dizer lá, um relógio, por 100 reais e você fica 3 meses pra vender, não recebe uma proposta. Quando você recebe uma proposta, você recebe uma proposta de 80 reais. Você vende? Vou fazer um segundo quadro. Se você tem um relógio valendo 100 reais e você recebe em um dia mais ou menos em torno de 500 e 600 pessoas procurando o teu, teu relógio pra querer comprar. Você vai vender por 100 reais ou você vai dar uma subidinha de preço, vai tentar negociar ou fazer um leilãozinho? Responde pra mim. Hã? Responde, quero ouvir a tua opinião. É óbvio que muitas pessoas vão responder aqui, eu vou ler no comentário, que vai subir o valor. É o que está acontecendo hoje com a demanda crescendo. Aumento do da, da, custo de obra, uh, o custo de do terreno mais caro e a, juros baixos, vai e aqui acaba entrando o quarto, né? Juros baixos faz com que o aumento seja certeza. E aumento da demanda também aumenta bastante, vai aumentar bastante o valor do imóvel. Qual que é o quinto ponto? Antes de lá. O quinto ponto, se você está me assistindo até aqui, está comigo até o final, eu quero ouvir a tua também tá opinião. Escreve pra mim, é legal ver a participação de vocês aqui nos comentários. Estou aqui até o final, Guimarães. Quero ouvir isso aqui, quero ler aqui nos comentários. E já aproveita que você vai estar escrevendo. Clica aqui no like nesse vídeo. Quero alcançar em torno de mil likes. Vamos ver se a gente consegue alcançar mil likes aqui nesse vídeo. E não esquece de clicar em se inscrever no canal para você me ajudar a chegar no maior número de pessoas e o canal possa ser divulgado aí encontre pessoas que precisam de vídeos até que algumas pessoas já saíram do vídeo com certeza não tem paciência, que é conteúdo de 30 segundos, 15 segundos, e aí eu tenho lá no meu Instagram, eu passo alguns conteúdos lá no meu Instagram, você vai poder clicar aí para poder seguir, mas se você está aqui comigo, então clica em se inscrever no canal, acione o sininho, porque aí você vai receber as notificações quando eu postar vídeo novo. Bom, e o quinto ponto que eu acredito, a minha visão sobre o aumento do valor dos imóveis que estão acontecendo naturalmente, vai aumentar ainda mais... É o seguinte, é o déficit habitacional. No Brasil, é muito grande o número de pessoas que precisam de imóveis, precisam é, comprar um imóvel, não só comprar, precisa de casa, gente. Então, com isso, obviamente, para o mercado imobiliário, para o mercado da construção civil, ele sabe que, que existe essa demanda. Ele não vai colocar no mercado estoque que realmente não não não teria sentido, né? Então, para mim, esse ponto é fundamental. Então, se você ficou até aqui, sabe os 5, não sai não. Eu tenho uma informação extra para você. É sim, é verdade, só você vai saber, hein? É verdade que o valor dos imóveis vão subir. É fato, isso vai acontecer. Mas sabe, para você que ficou até aqui, eu quero dizer, para você que está comprando o casa verde e amarela, eu tenho uma uma uma dica especial. Eu acredito e tenho quase absoluta, eu tenho quase absoluta certeza, é, é demais, né, gente? Ou tem absoluta, ou não tem, ou não tem certeza nenhuma. Eu tenho certeza que não vai subir, pelo menos nos próximos aí dois a quatro anos. Por quê? O, o, o Casa Verde Amarela, o antigo é, Minha Casa Minha Vida, ele tem um teto para que os bancos financiem os imóveis, né? E existe muito imóvel que ainda está em construção do outro, do outro programa. E eu acredito que este valor aí de muitas cidades, como aqui em Curitiba, por exemplo, o teto é X mil reais, na tua cidade lá é menor, na outra lá é maior, esse teto que nós, nós estamos falando, eu acredito que não vai passar. Então, se você está procurando comprar o Casa Verde e Amarela, fique tranquilo, nos próximos aí dois anos eu não acredito realmente que o valor do imóvel vá subir por mais que tenhamos aí o aumento do custo de obra mas aí tem um porém né tem que ficar muito de olho na questão da qualidade de onde você tá comprando porque para enxugar aí o valor e não aumentar os custos, a construtora vão tentar tirar aí alguma coisa. Talvez alguma coisa no condomínio, não entregar aí algumas mais benfeitorias. Então fique sempre de olho. Gente, gostou do vídeo? Deixa aquele like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para você me ajudar. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.